2023 chegou com tudo e a Escola do PT, a Fundação Perseu Abramo e a Secretaria Nacional de Formação já estão a todo vapor preparando um ano incrível para a formação do nosso partido. São atividades que vão dar ainda mais ferramentas para a militância petista, para ajudar a combater o fascismo e reconstruir o Brasil junto com o presidente Lula. Esse ano já fizemos várias rodadas de escuta com diversos setores do partido para entender melhor quais as necessidades e realidades de cada área para construirmos coletivamente formações ainda mais relevantes e que entreguem o que você precisa. Dá uma olhada em tudo que vem de bom por aí. Começaremos com o acolhimento de novas filiadas e filiados, para criar um ambiente caloroso de recepção e apresentar a estrutura interna do partido. As diversas áreas onde afiliada e filiado podem atuar e os caminhos de formação, ação e lutas. Formação para dirigentes, com uma formulação especial voltada para as atividades práticas de ser dirigente, alinhadas às bases metodológicas do partido. Formação para as eleições 2024, onde vamos nos aprofundar no modo petista de governar e de atuação parlamentar, além de conhecermos mais aspectos técnicos e práticos da campanha e do mandato em si. Formação para a rede de educadoras e educadores populares do PT, visando a ampliação e consolidação dessa rede de formadoras e formadores, que atuam na elaboração coletiva dos processos de formação política do partido. E, é claro, a nova edição do Nova Primavera a maior atividade formativa do PT, onde vamos nos debruçar sobre a temática do trabalho de base, avaliando suas características, compartilhando experiências, atuações nos núcleos e comitês, e muito mais. Como vocês podem ver, estamos caprichando ainda mais nas atividades desse ano. É a Escola do PT, a Fundação Perseu Abramo e a Secretaria Nacional de Formação trabalhando para qualificar cada vez mais a formação política do nosso partido. Fiquem ligadas e ligados nas redes e sites da escola e do PT para mais informações e orientações para participar. Vem para a escola!